Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje vou lhe passar uma finalização em Mi Maior, certo? É o tema que eu toquei logo do começo desse vídeo, beleza? Então a jogada funciona da seguinte forma. Eu já começo aqui na corda de número 1, um, tocando a casa 12. E aqui eu faço um pull-off pegando o 11. Toco o 12 aqui em cima e logo na corda número 1, um, 0. Então... Depois eu faço um ligado, da 9 para 12, isso na corda número 2. Depois que eu toco o Mi solto novamente, eu escorrego para 9, depois eu toco 7, 9 e 0 novamente na corda número 1, que seria a nota Mi. Eu toco duas vezes o 7 aqui, ó. Logo depois na corda de número 3 eu toco 6, 8 e pego na corda número 2 e 1 um, soltas. Beleza? Depois eu faço um slide, certo? Descendente na corda número 3. Seria da 7 para a 6, beleza? E mato aqui na nota Si, na corda número 4, casa de número 9. Logo após eu toco aqui o 9, certo? Na corda de número 4, casa 9, e a nota Lá solta seria a nota Lá e Si. E aqui eu faço... Hammer on pegando aqui a nota Dó Sustenido, beleza? Mais uma vez. E aqui eu faço um slidezinho, certo? Pegando aqui da 11 para 12. Logo após, na corda número 4, 9, 11. Depois na número 3, 9, 11. Agora aqui na corda número 6 eu pego o Mi bemol, que seria casa 11, e faço aqui o acorde, certo? 11, 10, depois aqui 11, e na corda de número 2, 9. Agora eu faço os seguintes acordes, certo? Eu toco simultâneo aqui ó, seria 12, 11 né, e faço aqui o 9 ó, mesma sacada no dedilhado. Aqui já fica um pouquinho mais difícil que tem o salto né, onde eu toco ali o 7 né, simultâneo junto com a 9 e toco a notinha Mi aqui, beleza? Logo após Na corda de número 5 Aqui ó, 11, certo? 12 aqui na número 2 E o Mi Beleza? Ficando assim Depois eu faço, Fácil menor com sétima Agora tem um slide aqui Da 8 para 9 Eu pego basicamente cordas 4 e 3 e também a 2 rola também Beleza? Depois 11, 12, 11 e 9. Ó. Novamente, aqui a ideia é pegando a nota Lá e o Si simultâneo e ligando com o Dó sustenido. Depois eu toco 9, 11, 9, 11. Logo após tem o Lá menor. Beleza? E agora vem uma sacada com cordas soltas. Eu pego 4, 7, 0. Sempre a corda solta seria o Mi na corda de número 1. E aqui eu pego o 4 e o 6. Depois 4 e 7. Depois 6 e 9. E aqui seria o Mi maior caso, parece o B maior tradicional, certo? Só que a gente coloca aqui uma nona, beleza? Então é bem facinho. Então é isso aí meus queridos, espero que você tenha gostado dessa dica, se ainda você não me conhece, meu nome é Gustavo Guerra e rola vídeos aqui no canal no Youtube nessa pegada de free Lessons. E caso você queira também ter os meus cursos mais completos, que seria no meu site gustavoguerra.com. Então é isso aí. Vamos falar.